Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença, nós se calhar vamos iniciar, o Carlos mostrou-me agora a hora, é mais uma hora no relógio dele do que aqui, como bem de Espanha, chegou agora mesmo de Barcelona, é um prazer receber-te aqui Carlos para falar sobre o teu trabalho, para criar as relações, para aprofundar o trabalho que fazemos aqui também na ESAD, e é um gosto ter-vos aqui hoje para assistir a esta apresentação do Carlos, que vai consistir numa relação que ele vai tentar fazer dentro do seu trabalho, e portanto não é uma, uma apresentação cronológica do seu trabalho, é uma relação que ele vai tentar criar aqui. Num primeiro momento ele vai fazer essa, essa apresentação, num segundo momento vamos começar a abrir a hipótese de começar a entrar em diálogo. Diria que a primeira hora é uma hora de, de apresentação em que o Carlos vai tentando... A apresentar as suas ideias e os trabalhos que contêm essas mesmas ideias e a segunda hora é uma hora em que nós vamos poder começar a, a trocar impressões e ideias sobre, esse, sobre essa apresentação. Em termos de biografia, provavelmente já conhecerão bem, até porque já visitaram as, as exposições do Carlos no MATE e na Fundação Carmona e Costa, mas só lembrar que o Carlos uh, terminou a licenciatura em 2003, aqui na Esad em Artes Plásticas, na altura a licenciatura de 5 anos. A Marta Soares foi, foi professora do Carlos, o, Cé, o, o Celso Martins, o, o Rodrigo Poeiras, estamos aqui. Uh, e, e depois disso ele foi selecionado para os prémios EDP, na, na, na, no Museu de Serralves, que ganhou. Vai a manifesta em São Sebastião e a partir daí Bienal de Veneza, Bienal de São Paulo, Miami, etc. Portanto, um, um percurso uh, interessante e, e muito e muito cheio. E portanto, eu passava a palavra ao Carlos para ele fazer uh, esta esta esta conversa em torno do seu trabalho. E depois, na segunda parte, vamos fazer algumas questões e, e pensar um pouco mais sobre isto que ele nos vai apresentar. Obrigado. Uhum. Obrigado, Samuel, pela, pela apresentação. Uhum. Bom, penso que para todos os, todas as pessoas que passaram aqui pela escola, voltar à escola é, é sempre uma sensação nostálgica, acho que é uma sensação normal. Uh, ainda me lembro quando eu estava aí onde vocês estão, a escutar bueno, pessoas que as pessoas, as pessoas convidavam, pessoas a falar e tudo mais. E, e para mim, realmente, bom, se, se desperta deste lado, como muito como emotivo, não assim, estar aqui. Um, eu queria falar um pouco do, do que eu tenho feito, queria que, de uma maneira, vocês pudessem entender um pouco esse lado processual, porque eu considero que o meu trabalho é bastante processual. Eu penso que todos os trabalhos são processuais, portanto, os processos têm várias etapas e várias, e várias capas. Eu começaria um pouco por, por este desenho. É um desenho que é um esquema que eu intitulo de processo criativo, de alguma maneira falando assim. E, e este é um desenho que, que, que muitas vezes faço e que muitas vezes penso nele e que, e que muitas vezes está presente na, nas coisas que, que eu faço. A ideia de tempo, uh, efetivamente, não é uma coisa linear, é uma coisa que tem várias várias uh, interferências, mas há uma coisa que me interessa bastante, que é falar da ideia do presente e dessa ideia do laboratório. O laboratório, muitas vezes, eu costumo dizer que é como uma espécie de... De, de espaço onde nós estamos e tomamos decisões. Portanto, o laboratório é uma coisa que está entre passado e futuro. Eu, na minha obra, que é uma obra que tem sempre essa ideia de tempo muito presente, eu considero que tudo o que é passado está sempre relacionado com artefactos ou fragmentos em estado de composição. Quanto mais passa o tempo, mais fragmentada é a memória, mais fragmentada é... São os objetos, portanto, é qualquer coisa que está, pouco a pouco, se vai se fragmentando. Quando falamos do futuro, considero que o futuro é uma espécie de projeção de ideias. Nós podemos projetar no futuro conceitos, ideias, certos instintos, mas são sempre percepções. E o presente é este espaço onde nós estamos aqui agora, este espaço individual, pode ser um espaço coletivo, mas é um espaço onde as coisas, as coisas acontecem. Me interessa bastante a ideia de que no, neste presente, ou na ideia de laboratório, nós podemos reciclar. Eu posso pegar coisas do passado, trazer para o presente, posso pegar ideias do futuro e trazer para este presente o laboratório e reciclá-las, seja a nível físico ou seja a nível, a nível, a nível mental. Um, me, a mim me fascina sempre esta ideia de que hum, as coisas giram à volta daquilo que é a vida. Uh, gosto desta esta sensação poética, de falar assim, de poder pegar uma caneta ou um lápis e poder desenhar o um universo. Neste desenho, que é uma metáfora do sistema solar, é, temos o Sol, que eu considero a vida, e temos todo este cosmos, de, de coisas, desde arquitetura, urbanismo, antropologia, uh, uh, matemáticas, etc, etc, mas todas elas unicamente fazem sentido ou unicamente podem existir, se existir, esta coisa da vida. Uh, a exposição que existe agora no MAT, que se chama Arquitetura da Vida, também tem um pouco uh, essa, esse, esse, esse enfoque que é fazer um pouco essa relação, de, de poder um pouco em ênfase, a ideia da vida. Um, eu, muitas vezes, quando me perguntam o que faço ou o que sou, eu sempre respondo da mesma maneira, que é, às vezes, sou arquiteto, outras vezes me sinto como um pintor, outras vezes posso me sentir como um escultor, outras vezes posso me sentir como um antropólogo, outras vezes posso me sentir qualquer coisa e posso sentir mais alguma coisa e outras coisas. Eu penso que nós, como indivíduos, temos vários estímulos e várias tentações e, e, esta, e, esta, e esta sensação de que nós podemos divagar em nos estímulos e sentir várias coisas é qualquer coisa que está muito presente na prática artística que eu tenho que eu tenho que eu tenho de desembuído. Um, trabalho tem se uma um aspecto bastante importante que é a ideia da casa ou, se queremos falar, a ideia de, de cidade também. Mas eu sempre perguntei, afinal, o que é uma casa? E, e a nível filosófico e a nível dos pensadores, todos temos várias, há várias metáforas para falar da ideia de casa. E, mas a mim, eu gosto bastante de, de, de, de, de, de pensar que a minha primeira casa foi uma mulher. Eu penso que a maior parte de todos que estamos aqui, a primeira casa, seguramente, é a barriga ou o ventre de uma mulher. Portanto, eu penso que isso para mim é uma, é uma primeira casa. Um, em 1975, entre os muitos deslocados fugitivos e perseguidos pelo conflito armado da independência de Angola com Portugal, encontrava-se a minha mãe de 18 anos, grávida de poucos meses, tentando fugir da guerra para salvar a minha irmã de dois anos de idade. Nunca mais voltou, nunca mais se encontrou com ninguém da sua família. A dramática e violenta situação vivida no espaço exterior contrastava com o espaço protegido da barriga. Gosto da ideia de que dentro do espaço do útero ou da barriga, o espaço exterior, apesar de poder ser dramático e ter várias condicionantes, é um espaço de proteção. Estamos protegidos por alguém que nos leva dentro. E essa coisa de levar dentro é uma metáfora que a mim me interessa, me interessa bastante. Quando falamos da ideia de casa, Outro aspecto que, que, que me interessa bastante é que, muitas vezes, eu não me lembro de muitos momentos da minha infância. Basicamente, não me lembro. Tento fazer exercícios para me recordar, mas parece ser impossível. É como se o meu cérebro apagasse essas memórias. Sempre me fascinou as pessoas que se lembram de muitos momentos da sua infância e eu, provavelmente, atirei esses traumas para uma espécie de inconsciente. Este desenho que está aqui fala-se o Forte de Peniche. Portanto, entre 1978 e 83, este o este Forte de Peniche foi um centro para refugiados. Era um período onde várias famílias das escolas estiveram a viver e eu também tive a viver com, com, com a minha mãe. Isto só para situar um pouco, e entramos um pouco nesta coisa que eu costumo falar, que é a ideia do nomadismo. Esse espaço de ambulatório, de circular, de circularmos de um lado para o outro. Um, este é um vídeo que eu fiz em 2002, quando eu estava aqui nas Caldas, uh, se chama Untitled, e é uma pequena casita. Eu estava na residência de estudantes, Este é no meu quarto, um, pus areia sobre um móvel, fiz esta casita, colei na parede e depois fiz este vídeo. Uh, na altura, não tinha uma câmara de filmar. Na altura, não tinha uma de câmara de filmar, mas a escola, e vocês devem conhecer o Sérgio Dantas, podiam pedir emprestado as câmaras. Então, eu muitas vezes pedi as câmaras para fazer este tipo de vídeos. E esta peça é muito simples. É uma casinha que, que, que está aqui no espaço. Há uma mão que arranca, qualquer coisa que ela arranca, e fica na parede esta pequena marca. Esta marca é uma memória, é uma história, é um vestígio, é, é algo que ali está e que, e que fica marcado no tempo. Uh, a cidade, de alguma maneira, é uma coisa que eu considero que é um lugar orgânico que respira. Uh, portanto, temos aqui um desenho de, de, uma, de, um, de um sapo, um, um, a vida de um sapo que, que vai crescendo, e é um modo como vês também uma cidade, que é o girino com uma casinha, ele vai crescendo e a cidade também vai crescendo e se vai transformando num monstro mutante, digamos assim. E ali temos um outro desenho que é um, bueno, uma espécie de casas com um pulmão. Porque eu considero que, que que as cidades e as casas são é qualquer coisa que estão, que estão vivas e que, e que estão ativas. Uh, eu penso que a arquitetura tem uma capacidade de influenciar o nosso cérebro e sempre o molda de maneira que possamos acreditar numa utopia inventada e assumida como verdade, que se na parte dos, dos nossos sentidos e nós temos sempre esta coisa de tentar como adaptarmos a ela. Eu, com esta coisa da arquitetura, muitas vezes me faz confusão. Ponho-me a pensar a importância que tem o espaço quando caminho na cidade e tudo mais e às vezes ponho a fazer desenhos como este, que é um pouco irónico, que por estas figuras mijantes sobre a arquitetura, e de uma maneira tentando desmistificar e retirar um pouco essa coisa dessa monumentalidade. essa Eu penso que os edifícios imprimem em qualquer pessoa uma uma mensagem, mas é uma mensagem propositada, e eu gosto de uma maneira de, às vezes, ter esse sentido irónico sobre as coisas. Em 2000, quando estava aqui nas Caldas, uma das coisas que me fascinava era caminhar pela cidade, aqui Caldas de Rainha, e sempre me atraiu os edifícios que eram demolidos e as marcas que ficavam pelas cidades. E que eu sempre as via como umas pinturas fabulosas, melhor que as minhas. Então comecei a ter um problema com as pinturas que fazia aqui na escola. Comecei a fazer pinturas pequenas, grandes, comecei a destruí-las, mas tinha uma inquietação, tinha uma frustração com o suporte bidimensional da pintura. Assim que como, pense, como achava aquelas pinturas que encontrava pela cidade, estas marcas, eram fabulosas, comecei a pegar algumas pinturas minhas e fazer esta performance, que é ir colocando pinturas uh, em edifícios que ia encontrando pela cidade. Aqui vou eu Uh, bueno, saía da escola e aqui pelo meio da cidade e aqui com este edifício em ruínas e colocava esta pintura na parede. Aqui temos uma outra que também era uma pintura mais pequenina que eu ia. Este era um edifício que estava caído. Eu agora não sei como é que está as caldas da Rainha, mas na altura havia esta tendência de encontrarmos pela cidade muitos um edifício que se demolia, se demolia, depois fazia-se parques, parques de estacionamentos. E, mas essas marcas que ficavam na parede e me pareciam umas pinturas fabulosas. E eu comecei a pôr as pinturas nestas paredes. Um, uma das coisas que a mim me fascinava nesta coisa de pôr as pinturas na parede é que comecei a olhar para essas pinturas e comecei a ver que, quando, quando punha as pinturas na parede, a pintura desaparecia. Estava tão contextualizada com, com aquele espaço que a pintura desaparecia. E então achei que era uma espécie de ready-made ao contrário. Quer dizer, um ready -made, eu pego num objeto no espaço exterior, ponho num white cube, então estou a isolar o objeto do espaço exterior e ele ganha uma importância, mas fizermos um movimento ao contrário e pôr no seu contexto a sensação que temos com esse objeto é completamente diferente. E aqui esta coisa de olhar para as pinturas e ela desaparecer, porque desaparecia no espaço, me foi trazendo uma maior consciência, dando-me uma maior consciência da sensação de espaço. Essa coisa do espaço é uma palavra que foi bastante revolucionária na minha maneira de, de trabalhar e de, de olhar as coisas. Por outro lado, eu, neste momento, quando andava, a olhar pelas caldas, andava pelas Caldas da Rainha, vendo estes edifícios, havia uma coisa que me fascinava e andava com uma obsessão, que era buscar recortes de jornais que falavam sobre espaços degradados, que falavam sobre demolições, acidentes. Este é um recorte de jornal que é um periódico, um jornal alemão, que falava da, da, da decadência das infraestruturas urbanas em Portugal com uma imagem, que é a ponte entre os rios, não sei se se lembra a ponte entre os rios, que é uma ponte que caiu em Portugal, que morreram várias pessoas e que punham isso em, em destaque e também, por exemplo, o, a construção da quantidade de estádios de futebol para o europeu de futebol, porque se perguntava aos alemães que, que iria Portugal fazer com tantos novos estádios. E hoje temos um pouco uh, a consequência do que é que mas esta Mas esta coisa de, de, olhar, de caminhar pela cidade, de recolher os jornais, olhar para as minhas pinturas, me foi uh, uh, bueno, fazendo reflexionar bastante. E, e começou, começou a não aparecer várias coisas. Este não é um trabalho de altura, este é um trabalho uh, muito mais... Uh, que não é de altura das calças é mais à frente Mas tem estes desenhos, que também é uma metáfora de bom daquilo que é, eu posso dizer, uma... Uh, são um desenho sobre fotografia. Portanto, aqui é como um edifício com empanadas. Ali são queijos, uh, onde eu desenhei as espécie de casas. Portanto, são um espaço pronto a ser consumido e a desaparecer. Portanto, eu gosto da metáfora e é interessante também podermos fazer uma metáfora do que são hoje as cidades e o que hoje também pode estar a acontecer numa cidade como Lisboa, que é essa esse, esse lado um, quase uh, animal de, de devorar o urbanismo e de especulação e tudo mais. Portanto, tudo em nessa essa coisa do consumo. Um, por outro lado, uh, há coisas como estes dois desenhos, por exemplo, que são bastante, uh, que são bastante peculiares. Portanto, no, no primeiro desenho temos um desenho do Frank Lloyd Wright, onde eu desenhei estes edifícios e escrevi more buildings, mais edifícios. CCD de Construção e Nunca Mais Parar. E o outro desenho é uma postal da Segunda Guerra Mundial, portanto, uma postal de Berlim. Nós temos uma série de pessoas que estão a olhar para aquela, para aquela imagem centralizada, que é um, que é um, um edifício em, em chamas, e todas elas olham para aquela imagem e, e eu pus um circo em volta, à volta de cada pessoa e escrevi a palavra consciência. Quando há uma catástrofe ou uma imagem destas, sempre que ficamos com uma certa sensação de impotência, muitas vezes também desperta um sentido humanista em todos nós, mas nós não entendemos bem o que é aquilo, nos um sentimos de alguma maneira como impotentes sobre aquela imagem que está a arder, como agora, por exemplo, Notre Dame, por exemplo, lá em Paris. Uh, todo este tipo de coisas nos deixam um pouco como atónicos, parados no tempo e não sabemos bem o que pensar da uma maneira a sensação que podemos ter é uma certa consciência que ela sempre está aí mas é uma certa consciência dessa fragilidade ou desse de, da fragilidade que é a vida e dessa ideia de de, de, de efêmero que sempre está constantemente presente ao nosso à nossa volta eu vivo em Barcelona e e e sempre, quando viajo, quando dou as minhas conferências, faço as, missões, as pessoas perguntam se eu sou arquiteto, se tenho uma formação de arquitetura. Eu não tenho uma formação de arquitetura. Eu estudei pintura, mas a pintura, pela frustração que sentia com o suporte bidimensional, me foi levando para esse lado mais espacial. Uh, em Barcelona há uma coisa que a mim me interessa bastante, que é uma tradição catalana, que se chamam os castelheres, que eu digo que é as arquiteturas humanas, chamo eu, que é uma tradição que existe na cidade que é que as pessoas se juntam, na praça. E depois há uma certa pessoas que vão se pondo umas em cima das outras e criam estas torres humanas, que a ideia é construir e depois desconstruir. Nós, a nível urbanístico, eu penso que são estruturas, como neste desenho, por exemplo, nós temos equilíbrio, as pessoas põem-se umas em cima das outras e constroem essas torres. Uma das coisas que a mim mais me emociona quando vejo estes eventos, porque são eventos que acontecem normalmente no verão, é pensar elas a nível metafórico e pensarmos no que é que é, afinal, uma cidade e o que é que é o espaço da casa. Nós, quando olhamos para uma cidade ou para o espaço da casa, nós temos que pensar uma coisa, que é os arquitetos são bom, espaços utópicos, construídos para existirem e que passam a pertencer ao nosso espaço real. É, mas há uma coisa que me parece que realmente é bastante significativa pensar que é os espaços ou as arquiteturas só fazem sentido se existem pessoas, independentemente do estado social baixo ou alto ou o que seja, são as pessoas que ativam os edifícios. Se retirarmos todas as pessoas dos edifícios, o que temos é uns espaços fantasmas. É como se os edifícios não existisse, não fazem sentido. Nos castelhês uma das coisas que me parece mais fascinante é que eh, sem utilizar nenhum tipo de estrutura, e apenas os corpos humanos, se podem construir essas estruturas com a ideia de sacrifício, esforço, eh, numa sociedade ateísta, individualista, capitalista, consumista, traz toda uma série de, de questões que me parecem bastante interessantes podermos, podermos eh, abordar. Um, eu, como. desde que estudei. Bom, eu, eu continuo a pensar que eu, eu, a minha maneira de trabalhar e pensar continua a ser de pintor. Uh, eu, a minha pintura sempre é uma pintura que vem dessas paredes degradadas que eu encontrando pela cidade e sempre as pinturas têm uma superfície que é orgânica, que permite que se estabeleça uma relação emocional com a ideia de matéria e que muitas vezes contém entropias. Portanto, as superfícies das minhas obras muitas vezes têm essas características dos craquelados de coisas meio meio meio saídas que eu que eu sempre relaciono, relaciono com o orgânico sejam é pinturas ou sejam é instalações esta é uma peça feita num museu no Grand Rapids em, em Michigan nos Estados Unidos é um museu de, de história natural que é o antigo museu de história natural eu fiz um projeto em toda a sala do museu portanto havia várias janelas com esses animais artificiais embalsamados e normalmente são salas escuras e há Uh, estas janelas onde as pessoas vão andando no meio das janelas. E o que eu fiz foi subverter um pouco, portanto, lhe dei o nome de ecosystem, ecossistema-projeto, intervi em todas as paredes do do, do museu, com, com cartão e pintura, e, e tentei de alguma maneira, que esse ecossistema, esse espaço orgânico, não fosse só as janelas, mas que fosse toda a arquitetura, de alguma maneira, que houvesse uma fusão entre uma coisa, entre uma coisa e outra. Uh, Pouco a pouco o meu trabalho foi entrando numa coisa de, e cada vez me interessa, que é essa relação. Eu, como vocês devem ter percebido, utilizo muito o cartão. O cartão é um material que, muitas vezes, eu digo que eu utilizo o cartão, mas não falo do cartão. As pessoas muitas vezes não entendem o que eu quero dizer. então eu penso que hoje em dia, a nível clássico, nós temos o óleo, que temos a encáustica, enfim, temos várias técnicas que, que podem podem ser aplicadas e continuam não ser aplicadas, mas eu acho que o importante é tentar encontrar o um medium, independentemente do tipo de material, que possa fazer mais sentido para a coisa que estamos buscando. No meu caso, o cartão possibilitou trabalhar em vários aspectos. Por um lado, para mim era muito difícil construir um edifício real. Eu, quando comecei a andar pelas cidades e tudo mais, e vi os edifícios degradados, houve um artista que me marcou muito também nesse momento, foi o Gordon Mata-Clark, e quando descobri o gorda mata claro e vi esses edifícios pela Cidade das Casas de Rainha, Lisboa e tudo mais, bloqueei e deixei de trabalhar. Não sabia o que fazer. Porque sentia que o guarda mata que estava a fazer alguma coisa muito melhor que eu e que era o que eu buscava, supostamente. As cidades, os edifícios são reais e me sentia limitado a trabalhar com os edifícios reais. Me sentia uma limitação muito forte com esses edifícios. Então, uh, estudei o guarda mata Clark. aqui na escola cheguei a dar uma classe sobre o guarda mata Clark, uma das disciplinas teóricas. Nós, no meu ano, uh, na escola, se fazia uma espécie de... Podíamos uh, fazer uma coisa que me pareceu bastante interessante, que era o trabalho de investigação que estamos a ter nos estúdios, aqui na escola, podemos aplicar na parte teórica. Portanto, eu propus o guarda mata Clark porque e eu encontro de, de coisas que, que me estavam a preocupar me obrigava a ter que estudar o guarda-mata-clarque, me obrigava a ter que dar uma classe para os meus amigos, meus companheiros da classe, me super nervoso, mas tive que fazer forçosamente para poder quebrar essa barreira e esse bloqueio, entender o que era aquela obra. Eu acho que é importante, muitas vezes, quando entramos em algumas etapas e encontramos certos autores, às vezes, que estão a fazer aquilo que seguramente estamos a buscar, eu acho que temos que enfrentar as coisas como lidar com um trauma, Há pessoas mal, um psicólogo, mas acho que é importante lidar com os traumas, é importante enfrentar os problemas, porque isso ajuda a dar um passo mais à frente. E, e nisto do Gonda Mata Clarke, o meu trabalho também foi entrando nesta coisa mais orgânica. E nesta coisa mais orgânica, vamos... Ah, não, isto funciona? Isto funciona. É, eu, eu, aqui estou-vos a mostrar o meu, o meu primeiro projeto feito no espaço exterior. Isto é em Long Island, nos Estados Unidos, perto de Nova York. Portanto, eu fiz uma residência um, há três anos, há dois anos, três anos. E foi uma residência que aceitei porque eu queria fazer um, um espaço no um espaço exterior, uma instalação com o espaço exterior com um cartão, e ninguém entendia o porquê que eu queria fazer aquilo. Nem os convidaram, nem os outros artistas, porque havia um temporal tremendo, no período que eu fui, era outono, e eu insisti em fazer alguma coisa no espaço exterior e a coisa e a coisa foi muito complicada mas me interessava uh, me interessava esta, uh, que pudesse de uma maneira fazer uma peça com este material simples no espaço exterior então tive que olha bueno, vou assim um pouco o vídeo tive que fazer um trabalho que é de investigação portanto tive que buscar, trabalhar os cartões buscar produtos que pudessem que quando água não entrar dentro do cartão, enfim, dentro destas garagens, fazendo um trabalho de investigação, de maneira para o material ficar mais resistente e tudo mais. Eu, nos últimos anos, tenho feito muitas residências artísticas e as residências, eu aproveito as residências para funcionarem como uma espécie de laboratório, e eu gosto, quando vou para uma residência, levar a, um pouco essa, essa residência ao limite. De uma maneira assim. Daqui, bom, é um pouco bom pôr um pouco o vídeo um pouco para a frente, senão nunca vai daqui, mas pronto. Este é o espaço onde trabalhava, a, a experimentar as técnicas tudo mais. Ah, e aqui já um pouco a parte final, um, era no meio de um bote, se É estão a ver eu tinha isto tudo. Um, ah, é tudo cartão e fita, portanto eu quando trabalho muitas vezes as pessoas perguntam se não há madeiras e ferros, estruturas sólidas, não há. Simplesmente utilizo o cartão e fita e é uma técnica mais de cortar. Uma folha, esta folha, se eu faço isto, não se aguenta, mas uh, se eu faço isto, ela se aguenta em pé. Basicamente, utilizando o cartão, a técnica passa um pouco por aqui. Então, aqui vocês têm um pouco a ideia de, desta, desta peça, que se chamava Autumn Red. Uh, era em outono, vocês veem muitas, muitas folhas pelo chão. Uh, eu costumo fazer umas performances onde um, desconstruo as minhas peças. Mas neste caso, uh, passado duas semanas, quando já tínhamos a peça mais ou menos assim como vocês veem, portanto eu aqui é? havia meteorologia que me dava uma semana que o tempo estava bom, estive a trabalhar como um louco. Mas as pessoas trabalhavam comigo a montar a peça e depois, Você quando voltou mais? o temporal, Não? a peça caiu. Vocês estão a ver aqui um pouco. Um, I got you, go, go, go. Ah, this one fine. This one um é uma residência que é do... é um espaço do Cobert uh, Wilson, que faz um performance uh, importante, tem uma fundação realmente fabulosa em Long Island, convida artistas, bailarinos, uh, enfim, uh, tudo assim em relação às artes. E, e neste caso, eu estava a trabalhar aqui no Bosque, mas havia uns bailarinos gregos, nos passa a fazerem uma nova peça. Bom, e esta peça ficou assim. eu vou pôr um pouco para a frente. E então, houve um dia que eu cheguei e a peça estava toda no chão. Tinha vindo muito vento e estava a peça debatida no chão. Eu, quando cheguei à Fundação, estavam os bailarinos e os da Fundação todos olharem para mim, assustados. Me perguntavam se eu estava bem. Eu dizia que sim, que ia almoçar, que ia tomar ter um almoço. Fiquei todos assim muito histéricos e em pânico, ó, olhando para mim. Mas eu, uh, eu, eu tinha a percepção que podia acontecer, para mim não era uma coisa que me surpreendera mais. Eu, tenho, eu gosto de que, do meu processo de trabalho deixar esse espaço aberto para a casualidade, para os acidentes, para essas, para essas coisas que não controlamos. Portanto, isto era outono, as folhas caíram e a mim me uh, gosto da ideia de que esta peça também no outono ela também caiu como uma folha, e aceitar isso. Mas eu queria que fizessem um vídeo sobre esta peça, e diziam que não era possível e tal, mas quando aconteceu isto, então, entendeu a importância de ser um, um vídeo, e depois nós fizemos, fizemos este vídeo. Uh, isto para vocês um pouco entenderem um pouco bom, esta é uma peça que, que fizemos para o exterior, e esta relação com, com, com, com, com a natureza. Uh, a nível dos espaços de, do museu e tudo mais, eu faço estas intervenções uh, site specific Isto é no Hammer Museum, portanto, no espaço, eu quando trabalho no espaço, no espaço interessa-me sempre o processo temporal, emocional e intuitivo. Que o caráter impositivo da, da arquitetura possa, de algum modo, existir enquanto, experimenta enquanto experimentação. Uh, eu acho de uma maneira, um, uma coisa é quando os artistas trabalham num estúdio e depois enviam as suas obras para uma exposição, portanto, o estúdio é o espaço de trabalho, toma se as decisões, há dias em que sorrimos, há dias em que choramos, é um espaço onde acontecem muitas coisas e é um estúdio. Uh, no meu caso, e de caso de alguns artistas, já não se envia a obra, o que se envia é o artista. Portanto, neste caso eu chego, há todo um material à minha espera e tenho que trabalhar num espaço uh, montando estas peças e, para sempre, nunca tenho nem maquetas, nem desenhos prévios. O que eu tenho é o conceito. Mas o modo como eu construo estas peças é uma relação física entre mim e o espaço e eu tomo as decisões no lugar. Eu considero que quando faço uma instalação é um espaço de exposição, mas também é um espaço de estúdio, portanto, eu aceito que é um espaço onde existem espaço para o acidente, para o risco, é um espaço onde se trabalha diretamente com, com as paredes, com a arquitetura, e temos de ter a capacidade de adaptarmos nos às câmaras de segurança, à logística, às pessoas que passam, tudo isso tem que se ter em conta quando se trabalha num espaço. E, e trabalhar desta maneira, sem um plano prévio, sem uma maqueta, com um conceito, deixando esse espaço aberto, que é um pouco uma filosofia budista ou japonesa, que é o Open Minded, ter essa coisa do Open Minded, ter a mente aberta para poderes deambular sobre as várias circunstâncias que vão, podem acontecer ao longo do processo. Eu não tenho desenhos ou maquetas antes de fazer as peças, portanto, eu vou para o espaço, basicamente o que eu faço é é, pego numa folha, uh, isto é uma folha. O que eu, basicamente, o que estou a fazer é: é eu não faço, o que faço é isto. E eu agora pergunto: como posso eu justificar a forma que isto ganhou quando eu faço isto com a mão e ponho na mesa? Estamos a falar de uma coisa, de, de várias coisas: casualidade, racionalidade. São várias coisas. Outra coisa é que, quando o objeto está aqui, eu posso racionalizar e desenhar o que estou a ver. Portanto, eu, o que eu faço é, não há desenhos, nem maquetes antes, mas faço desenhos depois. Deste projeto do Hammer Museum, eu tenho este grupo de desenhos feitos a posteriori. Muitas vezes os desenhos não é tanto uma... Os desenhos sempre aparecem posteriores aos projetos, apesar do que nunca coincidem no tempo. Um, os desenhos não é um os desenhos não é tanto uma espécie de representação do real portanto eu quando tiro uma fotografia de um objeto retrata exatamente o que é aquela aquela aquela escultura aquela pintura aquela aquela imagem mas aqui é mais uma interpretação muitas vezes num desenho por exemplo aqui neste caso não sei se podem ver ah dá para ver uh, não há, acho que não há nenhum desenho sobre exatamente a instalação o que há é uma abordagem mais sobre o conceito e se chama landscape, paisagem, chama é o projeto e eu tento desenhar mais um desenho que vai mais ao encontro do conceito do que do que esta imagem. Eu, eu normalmente, uh, uh, os desenhos que vêm a posturar começaram a acontecer porque eu costumo trabalhar a documentar bem os meus trabalhos, sempre tendo uh, com fotógrafos, eu, sempre com o trabalho sempre foi enfermo, sempre tive essa preocupação de documentar. Mas sempre senti uma frustração e sempre senti que a documentação tinha muitas limitações. Entre aquilo que é a obra real e a obra original, e a documentação, e a experiência que podemos ter entre uma coisa e outra, eu acho que há um, há um fosso bastante grande. Ver uma fotografia não é o mesmo de tocar num papel. Este papel, assim, ou, ou, uma ima, ou, ou, ou ver uma fotografia não é a mesma coisa. Portanto, a mim tinha várias coisas no meu trabalho que a mim me preocupavam, e é de si que comecei a fazer este tipo de desenhos. Este é um outro projeto em São Paulo, na Penacoteca de São Paulo. Esta peça tem como uns 15 metros de altura. Uh, pronto, tem esta, tem, temos esta peça feita no espaço. E depois tem estes, é um grupo de desenhos, aqui põe só um. Por exemplo, neste desenho que temos aqui é uma vista aérea a preto e branco da Penacoteca vista de cima. E eu fiz um collage da minha instalação por cima do teto e continua até, até às nuvens. Quando estamos num espaço, neste espaço real, temos muitas limitações. Não posso voar, não posso passar as paredes, Tenho de ser uma, temos de ser mais ou menos racionais, estamos completamente limitados por este espaço, quase como uma gaiola, mas o desenho é um espaço de liberdade, é um espaço livre para poder quebrar todas essas leis físicas. Portanto, não há gravidade, posso ser muito mais esquizofrénico, posso partir paredes, Posso ir até às nuvens, posso fazer qualquer um espaço de liberdade tremendo. Portanto, existe a documentação fotográfica e tudo mais, e depois existe outro tipo de documentação que é esta, que eu faço a posterior, que é um desenho que eu chamo um de desenho esquizofrénico, que tenta ir mais longe a nível daquilo que é uma documentação. Aqui é uma outra peça de, feita na Bienal de São Paulo em 2011, que se chamava Simultâneo, Fragmentado e Descontínuo, e aqui mais um exemplo dos desenhos que é bastante significativo. Para que vocês entendam alguns dos problemas que eu tive na documentação, estas paredes que vocês estão a ver aqui, são brancas, completamente brancas. E é uma imagem falsa, que me dá a fotografia. Portanto, eu se, não vos, se vocês bem esta imagem, esta imagem vos fica na cabeça que é a instalação. Mas, quer dizer, as paredes desta instalação, aquela imagem que está ali, ali aquele craquelado, aquele branco, isso são as paredes da instalação. Eu fotografei de uma maneira a parede de perto e temos este craqueladas na instalação, quando as pessoas viam na Bienal, viam a peça, vemos os craquelados, as texturas tudo mais, mas na fotografia anula, é quase como uma maquiagem, as imperfeições desaparecem. Portanto, o desenho possibilita recuperar todas essas imperfeições, todas essas casualidades, trazer outras capas, sempre utilizo o papel transparente e fita-colas, me interessa essa ideia do, do fragmento, é sempre qualquer coisa que me, me interessa, e ali daquele lado temos um pouco também, desenho um pouco a, a minha instalação e um pouco o edifício do, do Oscar Niemeyer, que é o Iberapuera, e ali uma fusão é pessoas uh, que estão no espaço. Um, a ideia do fragmento é uma coisa que a mim sempre me me interessa, portanto as minhas, as minhas peças, as minhas culturas muitas vezes aparecem muitas vezes num estado fragmentado, uh, esta peça que está aqui esta peça que está aqui em azul chama-se Património Genético. Portanto, é uma, é uma pequena escultura feita a partir de uma caixa de ovos. E nessa caixa de ovos está cortada, está pintada e eu chamo Património Genético. Eu considero que na nossa genética, na nossa genética temos essa ideia de tempo implícita. Portanto, o tempo passa, se transforma, é algo que está que é genético e está uh, dentro de nós. A outra peça é uma peça que está cortada e há alguma coisa que está em falta. Portanto, há peças que como essas em que eu construo um objeto, lá corto, e o que temos é apenas o fragmento, é o fragmento de alguma coisa. Há sempre alguma coisa que está em falta. Sempre me fascinou uh, as esculturas gregas, quando não tem um braço, quando não tem uma perna, isso me fascinou quando olhamos para as nuvens e vemos imagens. Porque, isso, porque estamos a falar de que o nosso cérebro tenta completar o que não está. Me interessa e fascina esta questão da textura grega que é eu ver uma peça fragmentada, uma perna partida ou um braço, o meu cérebro tenta completar e tem uma sensação completamente diferente quando tem uma peça toda completa. A sensação que eu tenho é completamente diferente. Eu olho umas nuvens e aquilo que eu vejo pode ser completamente diferente de todos nós, mas o nosso cérebro, de uma maneira tenta sempre racionalizar e buscar imagens concretas que sempre vão ao encontro de uma experiência subjetiva. De alguma maneira, nós projetamos dentro do nosso subjetivo e daquilo que somos coisas diferentes de uns para outros. Esta é uma instalação no House construtivo em Zurique, portanto, é uma peça que eu fiz no espaço, cortei, ficaram só as bases desta peça, que as pessoas podiam passar de um lado para o outro, e depois, ali ao fundo, tem, tem, temos uma, uma pintura. Um, I Have a Dream uh, é um desenho que eu gosto bastante. Não é que esta casa, mas eu penso que todos temos um sonho. Um, um dia, a minha companheira de viagem escreveu um pequeno texto que me emocionou e que me deixou a pensar bastante nessa, nessa frase. A minha casa não tem janelas, não tem escadas, não tem pátio. Não tem teto nem tem quartos. Não tem mesas ou armários. Não tem cadeiras ou quartos. A minha casa, provavelmente, são as pessoas que amo. A ideia de casa, eu acho que é uma metáfora bastante interessante, é uma coisa que tem acompanhado muito. Mas eu sempre, pelo trabalho que tenho desenvolvido, é um, é um tema que a mim que tem acompanhado bastante. Uh, e, e nos últimos anos, eu tenho viajado muito uh, por muitos países, uh, muitas vezes digo que sou um nómada, uh, uma exposição que eu fiz na Suíça se chamava, se chamava Sou um Nómada, e esta imagem, por exemplo, sou eu em New Jersey, ali a é Wall Street, para trás ali é o Rio Hudson, aqui em New Jersey. E eu, durante muitos anos, e acho que de alguma maneira agora continuo, andei assim, mochila às costas, deixei das caldas da rainha, mochila às costas. Aqui fiz uma intervenção, que é esta, esta pintura na, na cabeça, com casas. Tem estas bolsas, mochila às costas. E és uma metáfora desta coisa de caminhar de um lado para o outro. A ideia do nomadismo é uma metáfora que me parece bastante interessante. Acho que é uma metáfora que vai ao encontro da, dos inícios da humanidade, dos seres humanos, dos animais. Um, mas eu estou bastante interessado nisso, mas não só. Me parece que um dos pontos mais importantes e um dos pontos que me tem marcado muito é pensar a ideia do nomadismo a nível mental. A capacidade de pensar. E quebrar barreiras, tabus, não tentar quebrar os preconceitos que temos connosco mesmos, porque eu acho que muitas vezes nós tentamos, temos preconceitos que nos impomos, que nos impõem, e essa ideia de nomadismo é essa capacidade mental de poder ser mais autêntico e de podermos sermos, ser uh, nós mesmos. Um, Acho que obrigado. E se suas perguntas. Obrigado, Carlos. temos então entrar em diálogo com, com o Carlos. Uh, é muito interessante esta questão. Da, de, parece que o que ficou foi a pele, não é? Disto tudo. Uh, da arquitetura, da pintura do corpo, fica uma pele que é porosa e que reúne coisas, é interessante. E é interessante esta centralidade que colocas na ideia de casa, porque, na verdade, foi sempre difícil ter casa, não é? E eu acho que isso é, é, é estruturante e deu-te esta possibilidade de pensar desta maneira, isso é isso, esse lado é muito rico. Eu passava então a palavra a quem quer colocar algumas questões, dizer alguma coisa, Celso? Uh, não era tanto fazer uma, uma, uma pergunta exatamente concreta, mas queria que. Uh, há, um, há um aspecto que eu acho que é bastante importante do, do, do, do teu trabalho, uh, da, da produção uh, de objetos, ou talvez de, de, de não objetos, muitas vezes, que tem a ver com, com, com o fazer e com o desfazer, com, com, com o tornar presente e, e o, o, o ir retirando coisas até ficar, hum, até ficar quase nada ou apenas uma, uma, uma marca. Isso vai muito encontrar às vezes é, é, é, vai ao encontro de, das mitologias que se tem sobre as escolas que ensinam a fazer as coisas, o que é que é fazer bem e o que é que não é fazer bem. E aqui há, há a questão de, de, de incluir o, o desfazer, o retirar, no processo de fazer. Eu gostava uhum. que falasse um bocado sobre isso, porque acho que não falaste sobre isso <risos> hoje. Não, hoje, sim. Há vários aspectos Não, isso é uma questão bastante interessante. É uma problemática e é uma questão que está sempre presente no meu trabalho. Eu considero que o construir e o desconstruir podem ser a mesma coisa. Nós temos sempre uma tendência a pensar que construir é uma coisa e desconstruir é outra. Eu, no meu trabalho, fazer e o desfazer, tem quase como uma mesma coisa. Eu não considero que o mais importante é fazer ou o mais importante é o desfazer. Portanto, eu considero, eu vivo isto como uma coisa cíclica que está implícita na obra. A nível do. A mim me interessa muito a, a, a ideia dos ecossistemas, que têm como um equilíbrio e as coisas nascem, vivem e se transformam. E são coisas cíclicas e que estão interligadas. Portanto, muitas vezes, eu quando comecei a fazer as minhas peças, e quando fiz a minha primeira performance, assim grande, em 2004, em San Sebastián, a performance foi tão potente que os convites que tinha era para fazer performance, a parte desconstrutiva, porque eu acho que há uma uma atração, uma atração assim tremenda para esse lado de desconstruir, para essa coisa da morte, de alguma maneira. Eu penso de uma maneira de maneira consciente, ou muitas vezes inconsciente, há essa sensação de, sim, que pode estar mais à beira da morte, é um tema que nos fascina, é uma coisa, uma coisa que nos inquieta. Eu penso que quando é uma coisa que, que se vive à distância, o levamos de maneira bom, normal. Quando temos uma experiência pessoal, a nível de um trauma de alguém que desaparece, ou eu, eu se eu saio daqui e tenho um acidente, é qualquer coisa que, que passou no tempo e que transforma essa, essa vida, ou, ou esse movimento, alguma coisa o acelera e o transforma. Portanto, eu, eu, eu penso que a mim me interessa bastante esta coisa de que construir e desconstruir é qualquer coisa cíclica e que as duas vivem num mesmo patamar, é né? que uma coisa é mais do que a outra. E no meu trabalho sempre é, são duas coisas antagónicas, que estão implícitas, e que a mim sempre tive que saber lidar com elas. É complicado é complicado, mas eu acho que isso é o que lhe dá também muita, muita, muita riqueza. Portanto, eu, o meu trabalho, desde o início, porque trabalhava com os materiais de cartão e não sei o quê, as pessoas perguntam, mas como vives? Quer dizer, como como materializas no tempo essa obra? Então eu sempre questiono que nós, eu penso que nós temos uma uma tendência para tentar criar dispositivos, para tentar cristalizar a ideia do tempo. Nós hoje temos como uma, uma fobia, ou temos um como diz, medo ou pânico de ficar amnésicos não é? Portanto, nós, e de que as coisas desapareçam, de que as coisas se transformem. Mas eu penso que essa ideia do tempo que é que qualquer coisa, é coisa que é permanente e constante está sempre presente. O que nós tentamos fazer é, eu me visto para me proteger, eu sei lá, os museus fazem as vitrinas para as obras para lhe proteger, mas eu acho que é de tempo é qualquer coisa constante. E, e essa coisa de permanência e não permanência, eu considero na, na minha obra ela encargo como uma coisa normal e natural. Porque eu penso que é, um, é qualquer coisa cíclica, é como um ecossistema que está implícito na obra e está implícita também na vida, digamos assim. De uma maneira, a parte da desconstrução tem uma conotação negativa, muitas vezes. A parte da destruição, por exemplo, muitas vezes não te ligo, não te tanto a palavra destruição, porque a palavra destruição sempre tem essa coisa, esta certa sensação de final. E me interessa mais aplicar palavras como renascimento: as coisas não morrem, se transformam, as coisas se reciclam, as coisas se vão para uma outra etapa. Portanto, eu, da uma maneira, essa, essa coisa de construir e desconstruir, sim, que é uma coisa que está muito implícita nas minhas obras, mas essas instalações que, que estava aqui a mostrar, como esta, quer dizer, todas as instalações que, que eu tenho feito já não existem no tempo. Existem na memória, seja na memória do espectador, seja na memória da documentação, seja fotografia, seja vídeos, seja os desenhos que eu faço, mas fisicamente essa obra não existe. Portanto, eu considero que muitas vezes a, a mim, quando com estas questões, eu sempre me fascinou pensar em, em obras da Land Art, o Minimalismo. Havia obras que a mim sempre me fascinou, mas que eu as via a nível da documentação. Isso criava uma certa frustração de não vivê-las fisicamente. Mas há obras, sei lá, peças de teatro que têm essa, essa questão, ou performance que são efímeras. É? São... Eu penso que há uma questão que eu acho que é bastante interessante, que é. O que me interessa é que a sensação do cinema. E se vão ao cinema, ou se vão ao teatro, a sensação que tem é completamente diferente. Portanto, no cinema e sempre aquela coisa de ficarmos invisíveis, perdemos a consciência do corpo porque estamos hipnotizados pela imagem. E o meu trabalho é uma maneira de é fazer precisamente o contrário, que é o mais ir ao encontro daquilo que é o teatro, sentir -te vivo. Por isso as instalações tu te tens que caminhar, entrar, ver, te envolve, te faz quase bailar, assim, dançar. E, e sim mas eu essa questão do construídos sim, que é um tema bastante importante foi um tema e continua a ser um tema que, que me fez deu muitas dores de cabeça que me fez pensar muito mas eu considero que é uma coisa que faz parte da vida eu acho que no fundo o que estamos a falar é a essência do que é a vida vida morte nascer crescer no fundo é qualquer coisa que está implícita há, há, há culturas por exemplo eu estive em Arizona vendo os rituais da Páscoa dos Iáquis, que são tribos Iáquis que na Páscoa que passam um ano a trabalhar numas máscaras e tem todo um ritual e no final do ritual as queimam e no próximo ano voltam a fazer essas máscaras. O que é estranho é ir a alguns museus em Arizona, nos Estados Unidos, e ver algumas máscaras no museu, dentro da vitrina e tal, se aquelas máscaras o objetivo não é aquele. Então eu acho que nós temos essa esse pânico de ficar amnésicos, temos tendência a criar dispositivos para cristalizar e para a ideia do tempo, sendo que o tempo é aquela é coisa constante e permanente. E eu aceito isso no trabalho de maneira natural e nas obras sempre construo, desconstruo. Às vezes as pessoas não entendem. Há pessoas, em 2004, quando fiz uma peça em São Sebastião havia curador, e assim, não, não, não, não entendiam porque da parte da tarde ia fazer uma performance, porque não deixava a peça. Mas eu dizia, qual é o problema? Acho que não há nenhum problema, isso faz parte de um processo. Portanto, eu considero que, assim, que é algo que está na obra e não considero que és como uma espécie de ecossistema transformativo e a construção e a desconstrução, eu vejo ao mesmo, ao mesmo nível. Sobre o pânico de ficarmos amnésicos... Os da teoria da comunicação querem dizer alguma coisa. Sim, sim, não é? Olá. Eu não tinha assim nada preparado, mas agora que estavas a falar da questão da construção e da desconstrução e que também falaste um pouco sobre o teu processo de trabalho, de ser muito site específico e de construir-vos a peça no, no espaço. Uhum. Eu lembrei-me agora de, de, da exposição que vimos na, na, na Fundação EDP e hum, MATE, e lembrei-me de uns, de uns objetos que são um pouco misteriosos, não é? Que são aquelas, aqueles objetos que não são propriamente objetos, também não são propriamente maquetes. E eu gostava que falasse um pouco sobre eles, porque eu acho que eles têm neles outro tipo de lógica, não sei. Sim, está a falar das que estão sobre a mesa. Não, não apenas os que estão a falar. Sim, há esses que estão sobre a mesa que são uma espécie de maquetes, e depois também tens aqueles objetos que são bancos intervencionais, que parecem. Não. Há uma questão que é bastante interessante, eu fiz uma apresentação quase focalizada nas grandes instalações, aqui temos coisas pequenas, mas eu costumo dizer que, o meu trabalho, que a minha obra tem de trabalhar tanto na micro como na macro escala. Portanto, a micro, as coisas pequenas e as coisas grandes. Pode ser uma intervenção muito pequenina, como pode ser estas coisas super grandes. A peça, esta peça, por exemplo, das mesas, são peças que fiz aqui na escola. É muito bonito, portanto, eu, eu andava nesta coisa de, de ir pelas caldas, caminhar e, buscar, e ver estes edifícios em derrocadas, em ruínas e tudo mais, mas não podia trabalhar com, não, me sentia limitado a trabalhar com o espaço real, pedra e o guarda mata claro, como eu expliquei. Então comecei a fazer pequenos objetos com plásticos, papéis, cartão pequenos objetos é uma maneira para visualizar visualizar o espaço. Por outro lado, me interessava a ideia da pintura, portanto, eu continuo a pensar que essas peças têm uma componente pictórica que está bastante implícita ali. E, e o que eu fiz foi começar a fazer essas peças em cartão. Portanto, o cartão e essas peças eu considero que são uma. podem ser vistas como maquetas. Portanto, as peças grandes, estas peças grandes eu considero de uma maneira que são maquetas à escala 1 por 1. Um. Portanto, uma maqueta, como essas peças pequenas que estão no mate, podem ser esculturas, podem ser maquetas, quer dizer, mas nós o, o que ela tem é que nós temos um controle sobre essas peças. Eu posso olhar a peça de cima, posso tocar, ver e tudo mais. Estas peças grandes, quando eu fiz a transição das pequeninas para as grandes, também foi aqui na escola, a primeira peça de, assim, de intervenção foi no corredor da escola. É, que eu queria inverter a ideia da escala. Já não é só olhar para um objeto pequenino, uma pintura em que nós temos o um controle sobre, sobre tudo que está aqui na mesa, mas, mas inverter-la e fazer com que eu pudesse entrar dentro de uma maqueta. As maquetas dos arquitetos me interessam bastante, porque uma maqueta é a projeção de uma ideia, uma maqueta é uma possibilidade, portanto, eu martelo uma maqueta ou um protótipo para visualizar uma ideia e se ela funciona, concretizo em outros materiais. Mas a mim me interessou fazer precisamente o contrário, manter essa aura de maqueta e projetá-la a grande escala, mas sem deixar de funcionar como maqueta. É, continua a ser uma projeção, continua a ser uma ideia, uma possibilidade. Eu, quando estou nos espaços como aqui, eu digo sempre que o espaço real, por exemplo, neste museu, o espaço é passado, que é um espaço que já existe. Eu quando intervenho com esta espécie de maquete escala um por um ou essa ou essa estrutura, como é feito com um material tão fino, quase que eu sou uma maqueta, é a projeção de uma ideia no espaço. E quando nós caminhamos temos uma experiência temporal. Nós quando entramos nestas peças somos o presente, caminhamos entre passado e futuro. E, e, e essas peças do, do mate uh, fiz antes de fazer as peças grandes. E era para poder visualizar, ver, criar uma estrutura, mas sem cair na tentação de fazer uma representação do real, a janela, a porta, tentar sempre manter um certo nível de abstração, e a abstração a mim me interessa porque os um, espaços abstratos são espaços abertos para uma maior outro tipo de interpretações, de uma maneira assim. Portanto, essa essas peças pequenas tinham essa característica e as outras, as, que, as pequenas entrevidas que têm uma intervenção sobre mesas, começaram a aparecer porque depois começar a fazer estas, estas intervenções gigantes, nos museus e tudo mais. Me interessou também começar a intervir em objetos domésticos, seja uma cadeira, uma mesa, portanto, entrar na, um pouco no, na área do design, portanto, as cadeiras, as mesas têm uma funcionalidade, uma lógica, é? tem uma função, e eu quando faço uma intervenção sobre uma cadeira, rompo, de alguma maneira, essa funcionalidade, essa lógica. Diz que eu tenho, de alguma maneira, eu tenho alguns problemas, não é problemas, mas eu penso que nós estamos numa sociedade demasiado racional, demasiado lógica, demasiado mental, sem ligação, essa parte mais visceral, essa parte mais intuitiva. Eu acho que estamos numa sociedade na parte intuitiva é, é muito, muito abafada, de alguma maneira, então, essas, essas, essas intervenções sobre mesas, cadeiras, eu gosto dessa coisa de retirar a funcionalidade e quando faço intervenção sobre uma mesa ou uma cadeira, crias um outro universo. É, é, é uma mesa, é uma cadeira, o que é aquilo que levanta, entra, cria um outro universo que, que, que me parece interessante, que também o faz um pouco nas, estas, estas instalações. Claro. Sim, continua e continua a ser, eu, eu muitas vezes olho para um edifício e, e me parecem pinturas fabulosas. É, essas peças eu continuo a pensar que são peças que, que podem ser peças que têm um plato pictórico bastante forte, mas também arquitetónico, mas também escultórico, tem essa, propositadamente, tento manter um nível abstrato em todas as peças que faço. Que não, não tentasse cair na tentação, porque é uma tentação de uma representação do real, porque nós tentamos sempre representar o que vemos, estamos naquela coisa da caverna do Platão, <risos> acreditamos nas coisas que vemos, mas é mais tentar subverter isso e não é representar o que vês, mas é interpretar o que vês. De alguma maneira, eu gosto de olhar para as minhas obras e que, que possa, de alguma maneira, ter, e, e gosto que os o público também posso olhar para ela assim uma certa perspectiva cubista o que eu quero dizer é que sobre são várias perspectivas percepções do mesmo objeto eu penso que nós temos estamos enraizado dentro dessa perspectiva renascentista o ponto de fuga e me interessa o cubismo, é um dos pontos que me interessa bastante, porque nos abre a outras visões sobre o mesmo objeto. Me parece que o cubismo é realmente um movimento bastante revolucionário, no modo como nós olhamos para as coisas e para os outros. Era só para te incentivar um bocadinho, ou tentar perceber, se desafiar um bocadinho a falar nesta questão de este afeiçoamento ao material do cartão, não é? Saíste poucas vezes fora uh, do cartão. Na exposição do MATE que alguns dos alunos foram ver, saí... vimos os tecidos e vimos uhum. os casulos. Eu chamo casulos, não sei se tu chamas a mesma Em cerâmica. Em cerâmica. Sim. Só estimular-te um bocadinho a falar um bocadinho da relação quase uh, emocional eu... com estes materiais uhum. e porquê estes materiais. Eu, desde o início, quando comecei a trabalhar, sempre trabalhei com materiais infímeros, papel, cartolina e depois o cartão. O cartão sim que é um material que, quando comecei a utilizar, me ajudou a materializar as coisas e foi um material que fui utilizando. Mas realmente é bastante interessante pensar que e assim me diga uma coisa que eu utilizo o cartão, mas não falo do cartão. Eu lembro, eu lembro da esta coisa. Eu acho que é, gosto desta sensação de que desta frase de utilizo cartão, mas não não falo do cartão e de começar a escrever isto em um papel um desenho onde comecei a desenhar, a escrever qual os casos do baldessari. Utilizo o cartão mas não falo do cartão, termino a folha continuo a escrever sobre a mesa, sobre as paredes, a minha a minha cara e tal, mas o cartão foi uma coisa que foi se desenvolvendo mas eu penso que é um trabalho que está com bastante aberto a, a, a várias possibilidades. Então, a parte pictórica também está muito presente e, pouco a pouco, o desenho, a fotografia, a cerâmica... Eu tenho gravuras que não estão no, no, no, no mato. Quer dizer, eu acho que é, que é um trabalho de, de, conscientemente, da minha parte, vou introduzindo, pouco a pouco, outro tipo de materiais. Os tecidos são coisas novas. Mas eu acho que é importante, e essa é a parte difícil, como conseguir teres uma linguagem e is introduzindo Uh, materiais novos, sendo que mantens um esqueleto sólido sobre os teus conceitos. De uma maneira, assim. de uma maneira eu lembro do Pollock, quando fazia as suas pinturas e tudo mais, evitou mudar de estilo e a crítica, e os colecionadores e tudo mais, ninguém aceitou e teve que voltar a fazer o um Pollock. Não, então, de uma maneira, a uh, situações onde tu ganhas uma... ganhar visibilidade, com um, um trabalho não é fácil, tem essa maturidade, mas pode ser mais difícil ficar expresso sempre nessa linguagem, porque uh, eu uh, tentar evolucionar, tentar criar é, é difícil, é complicado, é duro, é um trabalho solitário, são muitas horas sozinho. Uh, é, há um vídeo do William Kendrich que é ele no estúdio, em Williamsburg, na África do Sul, em que ela falar é ele no estúdio a falar com ele mesmo. Então é ela a falar com ele, o artista a falar com ele, e é bastante curioso, porque sim que é, eu acho que é bastante complicado. E no, no meu caso eu tento, pouco a pouco, ir introduzindo coisas novas, materiais novos, suportes novos, de maneira consciente. Mas eu acho que o, o difícil e o desafio é ao mesmo tempo conseguir manter a essência da tua obra. E, e, e na exposição do mate, ela está feita um pouco nesse sentido. tem os vídeos, tens os tecidos, tens a cerâmica. A cerâmica é a primeira vez que comecei a fazer o ano passado. E foi feio. comecei a fazer, a pensar no mate, precisamente por causa dessa questão. Queria romper, de uma maneira, essa coisa do, do cartão. E a exposição está um pouco feita pensando nisto. Há intervenções em revistas de arquitetura, que é sobre papel, com pintura e tudo mais. Portanto, eu... Uh, de uma maneira, de maneira consciente, tento de uma maneira... Uh, porque digo, não, utilizo o cartão, mas não falo do cartão, e, e como é que podes desenvolver esse conceito, que é, tens um conceito de desenvolvido, o cartão e tudo mais, que é uma coisa que se foi projetando bastante, e como é que podes ir rompendo e introduzindo outros materiais? É um desafio que está no trabalho e que eu tenho estado, estado a fazer. E o, o ano passado tive a trabalhar com cerâmica, Fabuloso. Uma experiência incrível. Adorei. E a cerâmica não é muito... Quer dizer Estamos a falar... Com uma, um, algum dos pontos que me interessa por exemplo, para quem tem, não é utilizar cerâmica por utilizar cerâmica. Continua a haver. Eu, no meu trabalho, posso trabalhar com uma ou duas pessoas a fazer estas instalações mas sempre é um trabalho bastante manual. Não é tanto um trabalho de arquiteto. Portanto, há artistas que têm uma ideia e trabalham com artesãos. sei é que é que materializam essas obras? Que é legítimo, não és nenhum mal. Mas o meu trabalho continua a ser um trabalho bastante manual, de ter eu que estar presente a fazer as coisas, é uma coisa que, me, que eu gosto, é uma coisa que está bastante de prazer. A cerâmica o mesmo, tocar a terra, moldar as coisas, eu acho que é, é é uma sensação fabulosa. Para mais esta coisa de tocar os materiais, a mim me interessa bastante porque eu penso que vivemos numa sociedade que está cheia de filtros. Eu penso quanto mais evoluciona a tecnologia, o digital, a internet tudo mais, quanto mais evoluciona a nostalgia, mais nostálgicos, é o ser humano. Porque eu penso que nós a nossa essência está no tocar, está no fazer amor, está no abraçar-se. Quer dizer, há é uma essência uh, uh, humana que está aí e que nós estamos numa sociedade em que estamos hipnotizados, filtros, e isso cria nostalgia. E eu acho que é que, quando, se por um lado a tecnologia avança a uma velocidade abismal, por outro lado, também avança essa parte nostálgica, toda a parte biológica, toda a parte natural, contato com a natureza, as coisas vão um, vão vão vão uma com a outra, e essa coisa de trabalhar a terra, tocar, estar no no estudo de um ceramista, aprender com ele, um prazer tremendo, essa parte artesanal. E acho que pouco a pouco o trabalho se vai desenvolver e vai continuando a, a, a ir incorporando Uh, elementos novos sendo que essa ideia pictórica é uma coisa que vai continuar que está sempre muito presente a ideia de espaço o um dos casulos que tu fazes, a cerâmica me interessa cada vez mais desta relação com a natureza Portanto, a ideia do, dos casulos, dos animais é uma coisa que me fascina bastante que é como uma casa né? diz que a minha primeira casa foi a minha mulher a ideia do ventre portanto, os casulos têm essa coisa de recôndito que é dos insetos e é um, um aspecto que me interessa bastante Eu achei muito interessante tu consideraste-te um, um nómada, mas, ao mesmo tempo, tens a preocupação da casa. E quando eu vejo as tuas obras, todas elas me parecem casas. Um, posto disso, o que eu queria perguntar era se a ideia de casa te dá uma sensação de liberdade, ou se, quando acabas de finalizar a obra, te sentes insatisfeito por não conseguires representar a tua casa? Eu acho que a, casa, a ideia da casa é uma metáfora. Eu acho que... Todos nós, a nossa casa, somos nós mesmos. O que levamos dentro, como crescemos. essa a ideia da casa não tem que ser um espaço físico. Por isso aquela dos, dos castelhés que eu dizia, de Barcelona, não funciona tanto, que é as pessoas entre elas. para A ideia da casa é uma, é, é uma metáfora. Sim, que, que isto podem ser casas, que já não existem, porque são um projetos que existiram no espaço. Pero para mim, a ideia da casa é mais uma, uma espécie de metáfora. Provavelmente, como na, na última imagem que vos mostrei, esta coisa de, de, durante anos, não ter uma casa física. Portanto, eu, durante, eu terminei as escalas e ainda fazer várias residências artísticas. Estados Unidos, a América Latina, Europa do Norte e tudo mais. E, realmente, não tinha casa. Isto é, vivia nas residências e, quando terminava a residência, não sabia para onde ia viver. Ia casa de uns amigos. E assim, durante muitos, muitos, muitos, muitos anos. Mas isto não é um problema, porque eu acho que seguramente a ideia de casa que é essa, essa identidade que traz dentro de ti é o que marca a diferença. Nós podemos viajar muito pelo mundo, mas uh, há uma questão que é, que é bastante interessante. Tu vais crescendo como um indivíduo mas, e, e vais construindo a tua casa, tu vais estruturando-te como pessoa, o modo como vês, o modo como pensas. Portanto, eu penso que a ideia de casa para mim vejo mais como uma metáfora de uma ideia mental, do que um espaço físico de casa. Que é o que normalmente, quando falamos a palavra casa, idealizamos uma casa física. Mas eu estou mais interessado seguramente nesta ideia de casa, que é um espaço mental e um espaço identitário. Mas dá-te a sensação de liberdade, essa, essa metáfora? A mim a mim me faz pensar, me faz reflexionar. Não é? Eu acho que a, a ideia de casa é um, é um ponto que a todos, nos diz algo, todos necessitamos uma casa, não é? desde os primeiros homens, as cavernas e tudo mais. Mas o que eu digo é eu não, não é que seja tanto essa questão física, eu, a mim me interessa bastante essa ideia mental mais, as minhas instalações não existem no tempo, existem num período de tempo, depois se desconstrói e volta a fazer outra, e se desconstrói, e se desconstrói. Há pessoas que perguntam, mas porquê desconstruir? Há ah, colecionadores e museus que se ligaram a estar interessados em adquirir uma obra grande, mas há uma problemática de como conservar e tal. Mas eu lido muito bem. Isto é, para mim não é um problema o encargo como uma coisa normal. Esta questão física para mim não é tanto... Eu acho que a casa é aquilo que tu tens dentro, como indivíduo. Outra coisa é que podes insistir na palavra casa a nível físico. Mas claro, o Frank Lloyd Wright dizia que uma casa nunca será tão perfeito como o um organismo do corpo humano. É? Que tudo funciona perfeitamente. E pode dizer, pera, não é uma casa, é um corpo humano. Não, não. É uma casa. Pode ser uma metáfora de uma casa. Toda estruturada. E não, não sei. Olá, eu queria perguntar-te um bocadinho sobre a tua experiência da transição da, da maqueta para, para a instalação. Como é que tu lidas com a pequena escala e fisicamente resolves o espaço se, se fazes exatamente como era a maqueta ou se abres a possibilidade para novas possibilidades dentro do espaço, as características do espaço? Porque acredito que nunca uses, por exemplo, um, um arquiteto uma planta, portanto, nunca estás no espaço, não sei se, se me estás a perceber, um bocado dessa experiência, por muito que seja, um tempo curto, como é que tu lidas com a frustração de, às vezes, não resolves bem o espaço? De podias ter é feito uma, alguma coisa diferente? Um... Não, a palavra frustração, olha, eu, para que entendas um pouco, volvemos aqui um pouco à escala, que estamos aqui. Eu, quando fiz as primeiras peças, estas cartão que estou no mate, eu comecei a perguntar o que era aquilo, e começou a interessar a ideia de maqueta. Portanto, os arquitetos, quando tens uma maqueta, tu tens a maqueta e depois se projeta num espaço real. Mas a mim, metaforicamente, me interessava manter essa coisa de maqueta. Isto é, fazer a escala grande, mas conservar a projeção de uma ideia, uma possibilidade. E por isso, eu me lembro, no meu último ano, difícil fazer pela primeira vez, estas aqui é diferente, mas fazer pela primeira vez uma peça no espaço, foi muito complicado. Lembro de ir ali ao pé do bordal, pinheiro, buscar cartões, andar pela cidade, ir para a escola, montar os cartões, ia sozinho, e às vezes, com um amigo, buscar cartões pela cidade. Porque a frustração não era fazer uma casa de cartão, a frustração era não poder fazer uma casa real. Essa era a grande frustração. E sentia um pouco uma luta como o David e o Elias Então, eu acho que é muito mais genuíno e sincero aceitar. Ok. Não é fazer um espaço real e aceito de maneira natural, mas isso... Mas posso trabalhar a nível metafórico. Não é que eu tenha que fazer essas peças, essas arquiteturas, copiando o real com as janelas e as portas, mas é deixar isso num patamar um pouco mais abstrato. Então, eu trouxe esses cartões uh, no corredor da escola, tentei pôr em pé e caía, que foi assim um pouco complicado, mas eu acho que é uma coisa que marca bastante a diferença, que é persistência, insistência, resistência. Uh, tive professores também que me ajudaram bastante, que falavam comigo uh, na altura, bom, se queres fazer isto, talvez assim e tal, companheiros meus, vais escutando, vais vendo, passas o dia de olhar para aquilo com o manter e tal, e, e consegui fazer a primeira. Atualmente, quando faço uh, algumas peças dessas, para quem temas, portanto, isto não são placas de cartão que cartão que utilizo na, na rua, são cartões que vêm da fábrica, são placas de cartão que têm dois metros e meio por uh, um metro e meio, têm como 7 milímetros, Vêm assim, assim, retos, e eu, o que eu faço depois é, é pôr no chão, cortar um pouco, dobrar, e vou juntando e ela se vai... É uma questão física, mas vai juntando os cartões e ela se vai aguentando. Mas eu não tenho não sinto uma frustração de trabalhar com o cartão, ou, ou tudo mais. A frustração que sentia, e agora não é que seja uma frustração, na altura, era não poder fazer um edifício real. Não tinha para comprar os materiais, e construir conhecimentos técnicos. E foi muito mais fácil e muito mais sincero da minha parte assumir isso e ir para um caminho muito mais uh, manual, que podia trabalhar, que podia controlar. Sim, mas eu estava a falar mais sobre a própria maqueta, não do, do espaço. Como é que resolves, uh, por exemplo, maquete, a maquete... Mas ideia... eu não tenho maquetas. Nenhuma das minhas instalações não há maquetes, não há, não há desenhos. As peças, essas maquetes que existem, são completamente autónomas. Nunca foram reproduzidas à escala grande. Foram sempre feitas para funcionar assim, tal e qual. Nunca foram feitas assim para serem projetadas. Foram feitas assim, fui melhorando, fui percebendo tecnicamente, a escala pequenina, o cortar e o juntar e aplicar essa técnica à grande. Mas não era que projetasse essa maqueta ou essa escultura à escala grande. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Portanto, eu, e, e os desenhos, de alguma maneira, eu gostava de referir esta questão dos desenhos que vêm depois, da de maneira estamos a falar um pouco de tudo isto é uma espécie de processo ao contrário. Processo convencional. Faço os desenhos prévios às maquetas, faço as maquetas e depois faço os edifícios e depois tiro a documentação e tudo mais. No meu caso, o que eu faço é projeto no espaço, ganho esta forma, la racionalizo nos desenhos depois, e os desenhos, que muitas vezes podem parecer... Aqui não tem tantos um, esguiços, aqui não é tanto da instalação, não são. Vêm depois. Portanto, é que é uma espécie de processo invertido. Não é? o, o fazer e depois racionalizar. Não racionalizar e depois fazer. É um pouco o contrário. Os desenhos são, são uma espécie de memória? Que os desenhos podem ser uma espécie de memória que eu fiz antes. O que acontece é que eu comecei a ter problemas com a ideia de documentação. Isto é, tenho uma documentação fabulosa, minha, dos dos fotógrafos, mas dessa documentação nunca entendi, senti que havia algo que me escapava. Há alguns artistas, seja o Cristo, seja inclusive a Gorda mata -Clark, quando junta as fotografias para reafirmar essa linha, são gestos que me foram agradando. De alguma maneira, não é só documentar a obra, mas é representá-la, é dar um ir mais longe, para mais, eu não considero que as minhas peças estão terminadas quando finalizo uma exposição. Eu acho que elas continuam abertas às interpretações, à crítica, aos desenhos que eu faço a posterior, elas continuam a crescer. Esta é a imagem na Pinacoteca e no desenho, essa minha instalação continua a crescer até o infinito. Quer dizer, só são... tento deixar esse espaço como... Gosto de ver as instalações como um espaço permanentemente aberto a interpretações, a críticas. não também não é sim sim sim sim é um, e é também uma coisa que é um trabalho que nos desenhos continua a desdobrar tanto o interessante dos desenhos é que eu quando vejo esta imagem temos a imagem do fotógrafo este por acaso foi eu que subi em cima de tudo tem as imagens da fotografia não é e os desenhos já não é Aquela fotografia congela aquele tempo, e os desenhos é uma outra coisa, é continuar a peça a crescer noutras narrativas. acho é que vai mais longe. Vai mais longe. Portanto, eu considero que... Não gosto de utilizar a palavra, como eu disse, destruição. Gosto mais de renascimento ou transformação. Eu continuo a pensar que, se pergunta a exposição, está terminada a instalação. Sempre digo não sei. Isso às vezes como não sabes. Mas não é que não, não, não saiba. Eu digo não considero que a instalação está terminada, ela continua aberta. Por exemplo, hoje, eu não sei se alguém vê Lisboa, mas no MAT, a instalação que eu tenho no MAT, hoje farei uma performance, às sete da tarde, onde eu vou, não sei se desconstruir, essa instalação chama-se Light Inside, que é a luz dentro, e hoje às sete da tarde farei uma, uma performance no museu, que vou transformar essa peça, portanto essa peça, é a catedral. Sim. Essa peça terá uma nova vida, uma nova, uma nova transformação. Essa questão é bastante interessante porque essa peça, como sempre as peças têm essa componente abstrata e como tem altura e entram essas luzes, mesmo sem fazer uma, uma catedral real, a sensação que tens é de catedral. Isso é um dos aspectos que a mim mais me interessa no trabalho que eu tenho desenvolvido e que sempre desde o início que é não sendo te transmite essa sensação. a pintura como limite a tentar cozir para tentar sair da, da, da, da pintura e depois vê-se o teu trabalho não é? como se vê numa arte e a pintura como rumor uh, e, e como tradição não é? está em todos os, os momentos, da mesma maneira que aí a nossa ideia de, de distribuição de luz vertical que vem das catedrais está aí, não é? Sim. Não, isso é bastante interessante. E no mato, por exemplo, os vídeos, o partir a lâmpada e reconstruir, a casa. Quer dizer, há sempre há aqueles fragmentos, não sei se te lembras no mato, os fragmentos são vários objetos, papéis, plásticos, que estão foram feitos também aqui nas caldas, portanto fui, fui buscando bom, na rua, em casa, na residência, aqui na escola, papéis, plásticos, então cortava e cozia. Portanto, me interessa esta coisa da impossibilidade de voltar à forma original. São tentativas. Há um vídeo no mato que é uma, uma lâmpada em que está em cima da mesa, aparece a minha mão com um martelo que é a parte, e depois tento reconstruir a lâmpada, pego todos os pedaços de vidro e ponho fita-cola. E no final tens outra vez a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, não funciona. Juntei todos os vidros, mas esta coisa de, de uma tentativa propositada de tentar voltar ao original, mas é impossível, pelo aceito. Mas são sempre tentativas de tentar ser uma coisa que não é, que não é possível ser. Obrigado, Carlos. Fala só enquanto vou passar o um micro ali sobre o lançamento desse livro amanhã, ah, editado pela Polí Polígrafa. Tá bem. É, para esta exposição um, no MAT, esta é uma exposição que tem uma colaboração com a Fundação Carmona e Costa. Portanto, isto inaugurou em janeiro e inauguraram duas exposições. Uma era no MAT, a que está agora, e outra era na Fundação Carmona e Costa. Na Fundação Carmona e Costa era basicamente desenhos. Era uma exposição com onde se fazia um pouco... De alguma maneira, no e Costa, era uma exposição que é mais ao encontro desse espaço mental, da minha maneira de pensar. Resumindo um pouco, a nível do desenho. E no Mate é uma exposição que aborda vários tipos de materiais, vais desde uma peça pequenina à grande escala, portanto, é uma exposição bastante diversa, vários tipos de linguagens que, propositadamente, me interessa que, que as pessoas, quando vão ver uma exposição como a do Mato, possam fazer uma espécie de coreografia sem que sejam conscientes dela. Então, vocês entram numa peça de uma instalação, vocês olham para cima, rodam, no Mato há uma peça no chão que é uns quadrados se olha para baixo, os vídeos estão em cima, ela está desenhada de uma maneira para de maneira inconsciente, não é? Importante, mas que nós quase vocês pudessem bailar, não é? Olhar para baixo, olhar para cima, rodar, coisas que se envolvem, escutam vídeos. Está então, é uma exposição que tem como foi feita pensando, trazer essa dinâmica ou essa complexidade da obra. E hoje há a performance e amanhã, às seis da tarde, há o lançamento do livro. Portanto, este é o livro que saiu agora, que se chama The Architecture of Life. Mônica, é o título da exposição e que faz um, um apanhado de, de, bom, de, de vários pontos do trabalho, mas que o objetivo não era fazer um catálogo, porque basicamente os catálogos às vezes a mim me chateiam, o catálogo é fotografias da exposição, um texto e fora. E nós tentamos fazer uma coisa que fosse, um, da maneira, um documento um pouco mais complexo. Portanto, há quatro ensaios, cada pessoa escreve sobre conceitos diferentes da obra, a ideia da ação, a ideia de superfície, a ideia de espaço, e depois há um outro qualquer, que agora não lembro. Cada um escreve sobre isso, e depois tem imagens sobre vários projetos, mas basicamente é... Bueno, e tem, Também tem imagens de Carmoni e Costa e do Mato, mas tentamos fazer um livro de uma maneira que pudesse ser... entrar um pouco nessa aura da, da diversidade, complexidade que complexidade que existe dentro da obra. Então, nós, amanhã às seis da tarde, faremos o lançamento do livro, com... e será uma conversa entre eu e o Nuno Faria, vocês também conhecem, conhecer, por então, da eu e o Nuno Faria vamos ter uma conversa. E esta exposição depois termina... vai terminar e e vai viajar ao Museu de Guimarães, e inaugura em junho. Portanto, hoje e amanhã, se vocês quiserem, portanto esta esta esta oportunidade de estar aqui é porque eu... Amanhã é no mato também. Hoje a performance, só para vos explicar, já que estamos aqui, é, aquela instalação no, da performance, no Light Inside da instalação, é uma instalação grande. Portanto, o, o museu quando me convidou, a minha intenção nunca foi fazer uma, uma peça gigante de cartão. Eu tinha feito em Serraus, tinha feito da gesto. era uma coisa que o museu queria e eu basicamente disse que não e justifiquei o porquê é que não. Eu queria que, neste espécie de regresso a Portugal, tenho feito muitas coisas lá fora, mas as pessoas não não é que soubessem tanto o que eu tenho feito, e não me interessava tanto fazer uma uma intervenção grande de cartão, mas queria, de uma maneira, trazer essa complexidade e mostrar um pouco o que tenho feito lá fora. Então, a exposição foi desenhada para ter vários tipos de obras e para também ter uma instalação grande. Portanto, essa instalação que é, que é gigante, que é Lighting pintado está atrás de uma parede, Portanto, quando entramos para ver essa instalação a, a, a exposição desaparece, porque estamos dentro da instalação, portanto nos isola do mundo e temos essa entrada de luz tudo mais. E depois, quando fizemos a instalação, a instalação desaparece e estamos dentro da exposição, mas é uma coisa que foi propositadamente pensada. Então, eu não queria que a instalação tivesse uma grande presença na exposição, então foi subverter essa coisa, deixar invisível uma instalação grande no espaço para dar um maior ênfase, uma maior visibilidade a outros aspectos do trabalho e, e nada então e até hoje a performance para que vocês entendam, será às sete da tarde como há pouco espaço no, para as pessoas estarem a ver isso portanto vai ser vai haver um streaming vai ser transmitido em direto na feira da Arco Lisboa, vai haver uma projeção em direto da, da performance no espaço na parte de fora onde está a peça dos quadrados, vai haver cadeiras e vai haver uma, um monitor uma projeção, não sei, tenho que ir agora lá Uh, onde se, se as pessoas podem estar no museu podem estar sentadas e a ver a, a performance e eu vou estar dentro e poderá ter algumas pessoas a passarem. Mas, portanto, no museu se poderá escutar sons, poderá... Enfim. Eu ainda não sei bem o que é que vai acontecer. Uh, é uma sensação bastante... Uh, bueno, assim, inquieta para mim, mas... Uh, uh, vamos ver o que é que vai acontecer. E, e amanhã às da tarde, não. Amanhã às seis da tarde, então, tenho a apresentação do livro. Foi feito com a Polígrafa, que é uma editora em Barcelona. Que é uma editora pá, é porreira, porque trabalham com uma distribuição internacional, tentam distribuir os livros a nível internacional, o que é bom. E é uma exposição, que vocês não, não sei se sabem, que é, tem a curadoria da Ivana Blasviks, que é a curadora da Whitechapel, em Londres. E, e pronto, e, e nada, e estão convidados para hoje e amanhã. Sim. Uh, sinto que, se calhar já, responde, já respondeste a esta pergunta, eu vou colocar, mas uh, eu sinto que há uma relação um bocado forte com um artista português que é o José Pedro Croft em que ele considera uma cidade como um ser orgânico e que basicamente a arquitetura é tipo uma espécie de uma segunda pele para o ser humano Na parte da tua desconstrução, na parte da tua performance que tu fazes há uma questão que me colocou, que é basicamente quando tu desconstróis as tuas peças, o que é que tu estás a querer emancipar? É tipo uma espécie de um manifesto para o ser humano, do género que o ser humano necessita de se descobrir, precisa de estar mais exposto ao mundo, ou é mesmo o facto de quereres emancipar que basicamente a arquitetura é algo muito frágil e que nós temos de ter algum cuidado, essa é essa a questão que eu assim um bocado colocada, assim que, que já respondeste um bocado, mas... Não, não, não, nenhum problema. Não, não, eu acho que a arquitetura, hum, há o Croft que, que aborda a arquitetura, há o Cabita Reis que aborda a arquitetura, há... Eu acho que há muitos artistas, pensadores, escritores, que abordam a ideia da arquitetura. E abordam, por uma maneira, por uma questão muito básica. Os espaços da cidade se tornaram as paisagens contemporâneas, pela sua complexidade. Nós, quando, olha, quando pensamos em paisagem, digamos assim, uh, vemos um pouco essa, coisa, essa, essa imagem clássica das paisagens naturais, as montanhas, as árvores, os pássaros, enfim, uma paisagem. Mas provavelmente numa sociedade contemporânea, a paisagem é esse espaço urbano com todas as suas complexidades. Não é? então, os antropólogos, seguramente os antropólogos, que é, no é, tempo colonial iam para as colónias, seguramente estão cada vez mais nos espaços urbanos pela complexidade que existe nos espaços urbanos. Para mais, eu penso que as cidades é qualquer coisa que que que nos condicionam a todos, porque nós vivemos num espaço da cidade, é um espaço criado onde concentra uma série de pessoas e isso é um espaço cheio de tensões, de diálogos, de complexidades. Eu penso que é um espaço é um bastante é um espaço bastante bastante interessante. Já não vou entrar no, na ideia do espaço uh, uh, virtual, que aqui entramos noutra, noutra, noutra ideia de, de espaço cidade ou de espaço uh, em profundidade. É, o a ideia do, do corte é, é um tema que não me quero alongar, mas é um tema bastante complexo, porque podíamos recuar um pouco e falar do que significou o gesto radical do Fontana, por exemplo, para entendermos um pouco, ou é, o guarda Mata-Clark, que muitas vezes falo dele de cortar as casas, porque o Guarda Mata-Clark tem uma formação de arquiteto. Eu digo que é um, um, um arquiteto frustrado, um médico operando os seus clientes, que são os edifícios, um, mas eu basicamente, sim, a ideia do corte eu acho que é um gesto bastante radical, é quase como uma ferida estás a abrir alguma coisa e o abrir essa coisa pode ter várias interpretações. Não é? estás, eu gosto da sensação com o Adama Taclar, da maneira que tinha a sua obra, que é abrir diferentes perspectivas. Eu, quando há algum corte, consigo passar por uma outra dimensão. Mas a ideia do corte é que é uma coisa que pode ser violenta pode ser também frio, é um corte frio. Portanto, eu não sei, eu acho que é como uma coisa que tem como bastantes interpretações. No meu caso, para resumir, eu comecei a, a cortar as minhas peças pelas demolições dos edifícios que ia encontrando pela cidade das Caldas, em Lisboa. Essas demolições, quando eu cheguei a ver vários edifícios com as máquinas, cortando, ventando abaixo, isso me marcou imenso. E essa mutáfora vem desse, desse gesto das arquiteturas que são demolidas, que são cortadas e que ficam essas pinturas, essas essas marcas pela cidade, são memórias. Eu digo sempre são memórias, são umas pinturas fabulosas. Nós tentamos reproduzir, ou, ou copiar, ou trazer um pouco essa energia a um dos artistas, como o Tápias, por exemplo, tentar trazer essas paredes para as suas pinturas, mas, não sei, no meu caso, esse gesto convém a partir daqui, não é? essa ideia que nós podemos falar um pouco, essa ideia da ruína, já que a gente fala da ideia da ruína, que a nossa sociedade tem como uma base a essa ideia de renascimento, ou voltamos das ruínas. eu Há um movimento japonês, que é o movimento Gotai, uh, que me marcou muito. Portanto, eu sempre senti que o, o grupo Gotai, no Japão depois da Segunda Guerra Mundial, era um país que estava no ground zero, falando assim, uh, que estava completamente destruído. E isso me impressionou a força dos artistas gutai Nós temos o Fontana, nós temos o Pollock são artistas que estavam num contexto mais ocidental, confortável. O gesto do Fontana eu considero que é um gesto controlado e tenso. E queria contrastar um pouco aquilo que pode ser o Burakami Saburo, do, do, do Gotay, que era antes, que punha uma série de telas em papel e corria atravessando uma atrás outra que me parecia um gesto impressionante. E o Grupo Gutai, tem alguns artistas que faziam um pouco o que fazia, e faziam antes, levar uma coisa mais ao limite. Isso é uma coisa que a mim me marcou muito quando comecei a fazer as performances. Levar a coisa, o Grupo Goutai me marcou bastante, mas era como ter um gesto, mas que esse gesto fosse levado um pouco mais ao limite. Que de uma maneira se pudesse utilizar também o meu corpo. Não só esse lado mental, não só esse lado controlado, mas que a parte física pudesse estar presente no modo como fazia os gestos perfumativos. Mas o corte, assim concretamente, eu acho que é... Bom, no meu caso, vem basicamente a partir dessas cortes dos edifícios e depois foi desenvolvido. Muito bem. Há mais uma questão. Talvez seja a última, temos que libertar o auditório. <risos> Exato. Uh, Olá. Um, há um certo uh, desapego na tua maneira de ver uh, o teu trabalho e de estar aí, uh, a maneira como tu tratas uh, a ruína e a construção, desconstrução. Achas que isso foi uma coisa que tu adquiriste à medida que ias trabalhando ou que está inerente à tua pessoa? Eu penso que. Hum... Desculpem. Eu penso que. Hum... Isso é uma questão bastante interessante. Eu penso que de nós, quando falamos de, do nosso trabalho e tudo mais, também muitos artistas começam a falar de, de. que estudaram belas artes, e que estudaram pintura, e que, bom, fizemos amigos, e começaram a pintar, e daí não sei o quê e tal. E eu, eu. é um tipo de linguagem que cheguei a ter, talvez, mas que me fez durante os anos reflexionar sobre aquilo que estava a dizer que não é verdade eu penso de alguma maneira, o que nós fazemos é o um reflexo daquilo que somos marca muita diferença não é que nós sejamos máquinas programadas em que vais à escola de belas artes e a partir daí vais ser artista a escola é importante pode ser importante porque te dão ferramentas te dão certos conhecimentos te dão as ferramentas, mas o que fazes com as ferramentas depende de quem tu és eu acho que aqui marca muita diferença. Seguramente eu comecei a mostrar esta imagem início, que é um desenho dos nómadas, que eu, é um personagem que eu tenho feito. Uh, a minha mãe é uma refugiada da época colonial, uh, eu nunca estive em África, mas chegou grávida, e basicamente chegou grávida de mim. Uh, há um outro episódio, eu tive a viver em vários centros refugiados, há um outro que é o Fortaleza de Paniche, que chegou a ser um centro durante oito anos para várias famílias de retornados, não só africanos, portugueses também, que eu também tive a viver em um Forte de é, e, há, e há várias coisas da vida que com o tempo fui reflexionando e que me fui uh, reflexionando, fui encarando e que fui de uma maneira sendo mais consciente delas, e isso me foi ajudando a ganhar maior maturidade no trabalho. O que quer dizer com isto é, essa coisa de desconstruir, desconstruir e tudo mais, eu acho que sim que tem ligações com a vida que, que tive, que cresci, e eu penso que todos nós, o modo como reagimos, o modo como fazemos, há coisas que não explicamos. Por exemplo, uma das coisas que a mim me fascina é pensar na questão genética e no DNA, eu penso que o DNA e a questão genética, quando falamos do DNA, eu penso que o DNA são uma espécie de reencarnação. Portanto, eu penso que muitas vezes nós temos os impulsos que não explicamos, mas que muitas vezes, ou seguramente, podem estar relacionados com esse DNA que são encarnações de, de coisas. Portanto, o DNA ou a genética, por uma questão de sobrevivência, tem que se reproduzir. E vai acumulando experiências que nós somos conscientes. De uma maneira, dentro de cada um de nós que aqui estamos, eu penso que temos encarnado dentro de nós encarnações, coisas que não somos conscientes, mas que se ativam de uma ou de outra maneira. E eu acho que isso, de uma maneira, pode justificar, ou não, eu não sou um cientista, em que eu gosto do amarelo tu gostas do vermelho, não há nenhum problema, mas somos cada um, somos indivíduos diferentes, porque temos impulsos diferentes. E no meu trabalho esta coisa de construir desconstruir, seguramente, tem a ver não só como eu cresci, mas, quer dizer, eu terminei as caldas, estive fora, tive em vários países, residências, tive E perguntar para o Carlos, por é que estás sempre para trás e para a frente? Não era uma coisa que, que era completamente consciente, mas é uma coisa que me fez pensar muito. Adorava a sensação, quando via em Brooklyn, por exemplo, de, com este tipo de pensamentos, de, de ir no metro. Nova York é uma cidade louca, eu tive uma residência em Nova York, uma cidade louca, lembro me lembro de um artista do Canadá, que tinha o seu estúdio fabuloso no Canadá, no meio da montanha, dava classes uh, no Canadá. E quando chegou em Nova York se bloqueou e não podia pintar. Não podia pintar. Completamente bloqueada pelo ritmo frenético da cidade. Inaugurações e artistas de Nova York levantam-se uma pedra de artistas, artistas, artistas, ainda é. Claro, isto é uma cidade que consome muito. É bom, por um lado, porque essa experiência é fabulosa, mas, por outro lado, é uma cidade muito dura. Demasiadas coisas. E essa coisa, por exemplo, de tu és no metro, e o metro vai rápido, a cidade vai rápido, mas uh, essa coisa é quase como budista, que é a capacidade que nós podemos ter das coisas irem rápida mas tu podes controlar todo o tempo. Pensar de maneira diferente. As coisas podem ir muito rápido, mas eu, comigo mesmo, posso fazer reflexões mais lentas, pensar sobre ti mesmo, fazeres uma introspeção mas eu penso que há um processo que é subjetivo, que não se explica, que é uma coisa que vai acontecendo e que é um processo da vida. E, e no meu caso, nisto que estás a dizer de construir, desconstruir e tal, seguramente, e eu sempre fui consciente que há pontos da minha vida que estão aí, que se manifestam no meu trabalho, durante anos era uma coisa que eu não queria pensar, eu acho que muito um tabu, e sabia que faziam relações e com o tempo os fui assimilando e isso me foi dando maior tranquilidade e isso me foi dando maior maturidade também para o trabalho. Obrigada, Muito bem, não há mais questões. Obrigado, Carlos. Não, não. Por teres visto. Obrigado.